Depois de tomarem o celular do Bolsonaro, parece que é uma nova narrativa e a CNN tem uma exclusividade sobre ela. Então, vamos reagir aqui. A primeira prova cabal de que é a discussão de um golpe de Estado, sim, um golpe de Estado... Ai, meu Deus, sim, um golpe de Estado. O Bolsonaro joga nas quatro linhas da Constituição. Joga limpo o tempo todo. É o único democrático nessa porcaria inteira. Mas agora é golpe de Estado. Alguém viu algum golpe acontecendo? Alguém viu as Forças Armadas fazendo alguma coisa? Alguém viu isso acontecendo, mas não. Tá? Lula subiu a rampa, fez o que quis e agora a história que houve um golpe de Estado. Vamos entender. Após a derrota de Jair Bolsonaro, ocorreu na antessala do ex-presidente da República. 3 horas e 10 minutos, a CNN Brasil, eu acabo de ter acesso a mensagens... Ah, claro, né? Porque é assim, uma investigação da Polícia Federal, mas quem tem acesso é assim, nem dá a sua narrativa. São um conjunto de três áudios enviados pelo aliado de Cid, do Major Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, o homem que ele aciona para poder obter os certificados falsos de vacina. Este... Oh my God. Joga nas quatro linhas da Constituição, dá nisso. Já, já, já, já, não tem mais o que falar. É um ex-major do exército e um advogado. Ele encaminha as mensagens à CID e eu vou trazer para vocês, em primeira mão, a transcrição desses áudios. Em primeira mão, claro, óbvio. Eu volto a dizer... Houve discussão de golpe de Estado na antessala do ex-presidente da República. Seu ajudante de ordens trocava com uma pessoa próxima a ele, tão próxima a ponto de ser, segundo a PF, parceiro de uma associação criminosa que fraudava dados públicos. Peraí, então o Bolsonaro tem nada a ver com essa história? É do Cid com o um terceiro cara? What? Um golpe de Estado no Brasil. Eu começo pela, pelo terceiro conjunto de uh, mensagens, gente. De novo, são três áudios, tá? Que já estão em posse da Polícia Federal. Vem o seguinte. Conceito da operação. Diz esse ex-major, o Ailton, preso junto com o Cid. E é curioso que os dois foram presos, né? Será que existe alguma gente espionando esses dois? Mas curioso, não? Então, hoje já é meia-noite e 59 de quinta-feira, dia 15 de dezembro, ele falando. É o seguinte, então entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes para que ele faça o que ele tem que fazer. Freire Gomes era o comandante do exército. Ah, tem que fazer o que tem que fazer. O que ele tem que fazer? Até amanhã à tarde, ele aderindo bem, ele faça um pronunciamento. Então, é, deixa eu voltar aqui só um instante, que eu acabei de perder aqui, ó. Profissionalismo. Vou voltar, perdão. Conceito da operação. Então, hoje já é meia-noite e 59 de quinta-feira, dia 15 de dezembro. É o seguinte, então, entre hoje e amanhã, sexta-feira, continuar pressionando o Freire Gomes para que ele faça o que ele tem que fazer. Freire Gomes, comandante do Exército. Segue esse parceiro de crime, segundo a PF, decide no áudio. Até amanhã à tarde, ele aderindo, bem, ele faça um pronunciamento. Então, se posicionando dessa maneira, para a defesa do povo brasileiro. E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro. Então, pra... ah, peraí, se o Freire Gomes não fizer o pronunciamento, tem que fazer o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ou o Freire Gomes, fez algum pronunciamento? Será que eu sou o único louco dessa história? Não é possível. Levantar a moral da tropa. Que você viu, né? Eu não preciso falar. Está abalada em todo o Brasil. No agronegócio, nos caminhoneiros, é, no meio empresarial, no cidadão comum. Estamos todos quase jogando a toalha, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Até sexta-feira, até amanhã... Uh, aqui, só um instantinho. Perdão, aqui, deixou ir, ó. Nossa, meu Deus do céu, velho. Quem colocou essa mulher pra falar isso, mano? Então, o que nós temos que fazer até sexta-feira, até amanhã? Fazer um pronunciamento. Ou Freire Gomes ou Bolsonaro. De preferência, o Freire Gomes. Aí vai ser tudo dentro das quatro linhas. Ele tá dizendo que se o Freire Gomes... Então, é um golpe... É um golpe que funciona nas quatro linhas da Constituição. What? What? se aderisse a ideia né de que não houve derrota ou qualquer outro tipo de coisa este golpe seria dentro das quatro linhas golpe de estado nas quatro linhas da Constituição esse é o que tem de um terceiro para um terceiro para tentar incriminar o bolsonaro Nossa velho Vamos, garota, você consegue melhor que isso. Nós já estamos no limite da ZL. Não vamos ter mais como lançar. Tem que dar passagem perdida. E aí, como é que vai ficar o Brasil, entendeu? Como é que vai ficar a moral dos militares do glorioso exército de Caxias? Vai ficar no lixo, obviamente, né? No lixo. Então, a primeira coisa é essa, é esse pronunciamento ou do Ferigo, Ferreira Gomes ou do Bolsonaro até amanhã à tarde. E também, até amanhã à tarde, todos os atos, todos os decretos da ordem de operações já têm de estar prontos. Como é que tem que ser? Pô, não é difícil. O outro lado tem a caneta, nós temos a caneta e temos a força. Braço forte, mó amiga. Qual é o problema, entendeu? Quem é... O que a gente tá lendo aqui são duas pessoas que não tem poder nenhum de decisão, certo? Discutindo o que milhões de brasileiros discutiram. Não ah, tem como fazer alguma coisa? Não tem como fazer alguma coisa? Não. <risos> vamos jogar nas quatro... O golpe de estado das quatro linhas da Constituição. Novidade aí criada pela CIA dele. Quem é que tá jogando fora das quatro linhas? Somos nós? Não somos nós. Então nós... Não, não somos nós, claramente, né? O golpe de estado das quatro linhas. Nós vamos ficar dentro das quatro linhas até o ponto... Ou até A tal ponto ou linha, mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar. Vamos dar de passagem perdida? Ele continua. Então, se for preciso, vai ser fora das quatro linhas. E... Ah, sim, esse cara tá falando de fazer um golpe, mas tem alguma coisa do Bolsonaro aí? Algum lado do Bolsonaro? O Bolsonaro tentou o golpe? Óbvio que não! Óbvio que não, porque se ele pudesse e quisesse, ele teria feito. Mas não fez, ele jogou limpo e mesmo assim os caras querem inventar alguma merda. E aí, nessa ordem de... E tá óbvio que a narrativa das vacinas foi só pra buscar o celular de todo mundo pra tentar encontrar pelo em ovo nesse momento, não é mesmo? E operações nos decretos e assim, nas portarias que tiverem que ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes no... Ai meu Deus do céu, parece um tio do Zap falando contra o tio do Zap, mano, vou peito é Borais não sei o que, não sei o que. E algo foi feito em relação a isso? Alguém fez alguma coisa? Ou são duas pessoas que não tem nenhuma patente para isso, que não tem nenhuma força? Se fosse um general conversando com outro general, se fosse um Bolsonaro conversando com alguém, não encontra... já pegaram o celular do Bolsonaro e encontraram uma conversa para falar sobre. E agora sim, nem tem breaking news, exclusividade. No domingo, na casa dele, como ele faz com todo mundo, o que não é verdade. E aí, na segunda-feira, ser lida a portaria ou as portarias, o decreto ou os decretos de garantia de lei e da ordem e votar as Forças Armadas, cujo comandante supremo é o presidente da República para agir. Se... Mesma história, a gente viu milhares de pessoas falando sobre, mas como eu disse... Cadê o Bolsonaro nisso daí? Não, isso aqui é ridículo, velho. Senão nunca mais nós vamos limpar o nome do exército. É isso. isso. Isso ele tem razão. O nome do exército nunca mais vai ser limpo. Isso aí. Gente, é grave o que a gente tá trazendo aqui agora pra vocês. Quando você fala por cinco minutos e tem que explicar pras pessoas que é grave, é, se você grava as pessoas estarem percebendo, não é mesmo? Oh, caiu o Bolsonaro, golpe. Tá claro, golpe. Ah, pelo amor de Deus agora esses caras vão ficar presos um bom tempo para pagar, né, para ser boi de é isso daí. Pela primeira vez se tem uma prova de que havia discussão na ajudância de ordens da presidência da república de um golpe de estado com prisão de ministros do supremo tribunal federal e pressão sobre o então comandante do exército. Se este aliado decide preso por vender, uh, por atuar para fraudar a documentação que tem fé pública, se este homem tinha a confiança de Cid para ajudar a produzir material que hoje é irrefutavelmente prova de que ao menos ele, Cid, cometeu o crime, tinha liberdade de escrever isso ao ajudante de ordens da presidência da república? É... Ou seja, o um terceiro meteu uma conversa de tio do zap para um ajudante do Bolsonaro, e agora o Bolsonaro estava querendo aplicar um golpe de Estado. Então, minha querida porque esse golpe de Estado não aconteceu? E que a é conta? Por que o Freire Gomes não deu um golpe de Estado? Porque que o Bolsonaro deu um golpe de Estado? alguém pode explicar? Será que é porque eles continuaram as quatro linhas da Constituição? Ah, será que foi por isso? Então, assim, é narrativo atrás da narrativa, né? narrativa Jesus. Realmente, a gente uh, tem um problema muito grave. Eu tenho mais uma mensagem. É, a gente tem o. É, problema muito grave Assim, nem ela tá acreditando O que ela tá falando, certo? Eu quero saber a opinião de vocês aí Nos comentários Certo? Também participem Da nossa décima rifa A nona, o sorteio será feito Nesse final de semana Quero saber a opinião de vocês Continua a promoção, compre 4 rifas Leve 5 e até a próxima Tchau, tchau